Disse que a limitação física tem de ser obstáculo? Eles comprovam que não. 85 pessoas com deficiência trabalham no Ministério das Comunicações e são a prova de que produtividade não tem nada a ver com a capacidade do corpo. Na reprografia, por exemplo, das 4 pessoas que cuidam do trabalho diário, 3 têm deficiência. Dentro daquilo que a gente necessita Elas são sempre muito qualificadas Até porque elas passam por um processo de seleção A gente seleciona através de currículo Para atender as demandas que o Ministério tem Na sala do cidadão O responsável é o Moisés Ele é cadeirante há 13 anos Perdeu o movimento das pernas Depois de ser atingido por três tiros nas costas Por engano Pensa que ele se acomodou? Nada disso Fez cursos, se capacitou Hoje... Tirar xerox, armazenar dados, gerar relatórios, fazer o atendimento ao público, tudo isso faz parte do dia a dia dele, que é sempre de muito trabalho. Abriu a minha visão total. Comecei nos cursos e aí abriu a minha visão para o trabalho. Então, isso foi muito importante. As 85 pessoas com deficiência que trabalham no Ministério foram selecionadas por um contrato com o ICEP, um instituto que lida com trabalhadores com problemas físicos. Eles estão em todas as secretarias, fazem trabalhos administrativos e de gravações de áudio e vídeo para a área de comunicação eletrônica. Mais do que força de trabalho, eles representam histórias de superação. A trajetória da Vânia mostra bem isso. Ela ouvia tudo perfeitamente até os 28 anos de idade. Depois de uma labirintite, perdeu totalmente a audição. Hoje se comunica fazendo leitura labial. Já trabalha há nove anos aqui no Ministério e está terminando a Faculdade de Serviço Social. Uma pessoa, a pessoa com a deficiência ela não tem oportunidade para conseguir é, um trabalho Sabe, ela é mais discriminada, muito discriminada. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais depressão, eu aceito a minha surdez, numa boa, e eu sou muito feliz. É uma via de mão dupla. Se por um lado as pessoas com deficiência ajudam o Ministério a funcionar melhor, por outro, elas têm aqui a chance da inclusão social. A gente fornece a oportunidade para as pessoas e, ao mesmo tempo, a gente tem o retorno que elas dão para a gente. Então, a gente ajuda e é ajudado ao mesmo tempo.